E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando no Lobby, na série Testando Personagens, e eu estou jogando com a Rose. Confira o vídeo até o final, comentem à vontade, e também contribuam num pix da Game Dolby que está na descrição. E é isso aí, bora pro vídeo. Mudar aqui. Agora vai é Um pouco difícil jogar com ela é. Duas horas depois Cana, Agora isso é cumprido. Não terminei. Vou aqui. Ó. Opa, chute. Agora pega em cima. Ta. rápido Vixe. Vai! Quase que não sai, gente. Veio, eu já tô bem treinada. Olha na magia que você vai levar. Não um mais... Aí. Olha o seu aí. Pega o um cachorro em cima. Eu tô toda preparada. Pula para você ver, Rio. Na sua cara. Magia. Você gosta de dar magia? Não tá dando magia, não, né, seu esperto? Ah, vai. Eita! Toma! Toma! Você não ia ficar dando Hadouk, seu piloto! Eita, ah, pode brincar! Não tem que jogar mais com ela, gente. Eu não sei jogar. A gente faz o treino, mas na hora da luta é outra coisa. Até sair tudo aquilo, calma lá, vai ver. Olha. Papá tá lá. Nem deixa eu tocar o meu golpe. Agora você vai tomar. De na cara. Come, câmera Aqui. A sombra te segue para morte. Acabou. Oh. Não deixou fazer nada. round R. Fight. Você vai ver Rio. Vamos tudo Vou usar tudo aqui, gente. Um treinado. gente Bolinha. Fica aí nessa bolinha. Vai ficar todo Agora você vai morrer. Não, e ainda dá tempo dele defender. Gente, quem já testou aqui a Rose comenta. Vai ver. Cachecol na sua cara. Pula aí pra você ver. se não leva o cachecol. Eita, ele soltou o VTB. lascada. Vai. Antes de dar. Deixa ele tomar ali o espaço para ficar zoneando. Sai fora. Eita Toma Tô... Tá esperto Isso, é um pouquinho Pra lá Tá, ele tá se aproximando Fica pra lá Ah, tava defendendo Vai! Toma! Só na magia! Agora vai. Ufa! Quis fazer pressão, ainda bem que não adiantou. Round 1. Fight! Magia! Agora! Magia, magia! magia! Muita magia. Rio é rápido. Vai ver, Rio! Ficar pra lá. Toma! Chega de combo! Agora vai ver. Eita! Gente, eu preciso virar isso. Só meu treino não foi pra. Não serviu pra nada. Toma, só mais um pouco Por que jogou do minha magia? Toma Ah Que roubo Ah, vai pra lá Enfrentar tá. Eu não tenho medo de enfrentar Round 2 Tá chute na minha cara. pode, tá esperto, eu vou pular. Fica balado. lá. Ah! Agora eu tô super poderosa. Agora você vai vir. Ah, que coisa. Ele oh, lembrou well. do pai dele. Ai. Meu, eu não acredito. Vai pra lá. Toma. Aí. Não vem, não, Rio. Meu, Você vai ver. Isso ai, deu erro a erra oportunidade. Continuar aqui, ó. Deixar ele nesse canto. Fica lá. Toma, muito cuidado. Não pula nada. Fica lá. <risos> Ufa, quase que eu não ganho. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, é, compartilhe com seus amigos e amigas, e também curta o vídeo e comentem, e é isso aí, tchau!